Quem são os 4 maiores campeões do Campeonato Paulista? Antes, pedimos a você que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque compartilhe com seus amigos. Obrigado! Hoje nós iremos apresentar a você quem são os 4 maiores campeões do Campeonato Paulista. O torneio caminha para descobrir quem será o campeão de 2023, e hoje resolvemos apresentar para você a lista dos 4 vencedores da história do torneio. 1. Um, Corinthians, 30 títulos. O maior campeão do Paulistão, o Corinthians, conquistou seus dois primeiros títulos, em 1914 e 1916, de forma invicta. Os outros títulos saíram em 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, Campeão Invicto, 1930, 1937, 1938, Campeão Invicto, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 198 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, campeão invicto, 2013, 2017, 2018 e 2019. O Corinthians já foi vice-21 vezes. 2. Palmeiras. 24 títulos. Apresentamos a você agora o segundo maior campeão, que este ano está na final do Campeonato Paulista e poderá conquistar o seu 25º título paulista contra o Água Santa, o detalhe é que o Água Santa já saiu na frente vencendo o primeiro jogo da final por 2 a 1. O Palmeiras tem hoje 24 títulos do Campeonato Paulista. As conquistas ocorreram em 1920, 1926, Campeão Invicto, 1927, 1932, Campeão Invicto, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, Campeão Invicto, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022. O Verdão foi vice 27 vezes. 3. São Paulo, 22 títulos. O tricolor do Morumbi tem 22 títulos. As taças do São Paulo foram conquistadas em 1931, 1943, 1945, 1946, campeão invicto, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021. O São Paulo ainda ficou como vice em 25 temporadas. 4. Santos. 22 títulos. Com 22 títulos, o Santos sagrou-se campeão pela primeira vez em 1935, pela Liga Paulista de Futebol. As conquistas seguintes ocorreram em 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, título dividido com a portuguesa, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010,